Vamos fazer uma oração neste início de 2021, que seja abençoado. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, que sejamos abençoados com um ano novo vitorioso. Sabemos que lutas virão, pois não existe vitória sem luta. E a palavra diz que somos vitoriosos porque estás conosco em todos os momentos, e unidos somos um exército em oração, clamando agora por sua presença em nossas vidas, que até o impossível pode realizar, pelo poder do teu santo nome, Jesus. Não existe impossível para ti, e cremos no poder da oração que fazemos agora. Eu repreendo e ordeno em nome de Jesus, que vá embora todo o mal da minha vida, da minha família, da vida dos meus amigos, de todos que estão recebendo esta mensagem e fazendo esta oração agora. Que toda palavra de maldição lançada caia por terra. Que toda contaminação hereditária seja retirada em nome de Jesus. Mantenha firme a minha fé, a esperança... Que todos os seus projetos para a minha vida se realizarão. Não permita, Senhor, que eu desanime. Mas se eu vacilar, vem com a Tua mão e me sustenta. Me levanta, Senhor, para que eu nunca me afaste de Ti, Jesus. Abro as portas da minha vida, Abre as portas da minha casa, abre as portas, abro as portas do meu coração para que entres aqui e faça morada, Senhor. Eu preciso de ti, diz para ele. Eu necessito de ti, Senhor. Me fortalece, me capacita, me ilumine. Guarda as pessoas que eu amo, Jesus. Envia teus anjos para guardar, a minha vida, a minha família, a minha casa. Nos proteja, nos guarde. Nos conduza por sua mão. Me dê sabedoria, Jesus. Te peço, como Salomão pediu, sabedoria. Para fazer as melhores escolhas. E também peço a Maria Santíssima. Aquela que esmagou a cabeça da serpente. Que esmague também. Toda serpente que esteja no meu caminho, na minha vida e de quem eu amo. Interceda, Mãe, por mim incessantemente junto a Jesus, com seu amor materno. Aleluia! Aleluia. Em nome de Jesus, Aleluia. leve para longe tudo que me afasta de ti, Jesus. Aleluia! Deus te abençoe, te guarde, te cubra, em nome de Jesus, a todos nós. Amém. Amém do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.